Fala galera, beleza? Estamos aqui. Mais um vídeo para vocês. Um lugar diferenciado. Um lugarzinho diferenciado dessa vez. É, dá uma mudada, não ficar na mesma coisa. Bom, dessa vez a gente vai trazer para vocês uma novidade aí no mercado. Está chegando agora, tá trazendo fumos novos. É Night, Secrets of Night. Bom, é uma marca que ela está sendo produzida é, no mesmo local que a Zomo é produzida. né? Eles fizeram essa parceria. Não é a mesma marca, são marcas diferentes. Eles só usam o mesmo espaço de produção que é lá na Paraguai, se eu não me engano. É, paraguai Caixinha fechada pra vocês. A gente acabou de tirar aquele mezinho né? O lacre. Um pacotezinho muito bonito. É, foge um pouco daquele padrão prateado, né? Que a gente vê em Zon, a dália, prateado com, com a Logo. E é isso. Vamos fazer um hot pack diferente. Dessa vez a gente não vai mostrar pertinho e tal. Nosso amigão B vai fazer um hot pack cabulosíssimo aqui, rapidex. Cabulosíssimo, rápido. Enquanto isso, vou falar aqui um pouco do setup que a gente está usando. A gente está usando o Kine Sultan, o KINÃO, famoso KINÃO, é vaso Luna. Estamos usando aqui um prato da Wire Huca, usando um pegadorzinho aqui da MD Huca. MD, com essa rochazinho bonitinho Piteirinha da Cali Rose da, da própria Sulta Ruka, né? tornando aí com o nosso Kine Kine preto, nessa madeira maravilhosa Se tu tá em dúvida aí, é, ah, qual Narg eu quero comprar e tal no começo, se quiser que a gente faça uma review aqui desse Kine, que é considerado um Narg de entrada, muito bonito, por sinal, essa madeira maravilhosa, a gente pode fazer sim se vocês quiserem também, a gente pode fazer uma review do Kini Sultan e do Mani Sultan, que é a versão maior dele, pra ver se qual você vai preferir. estamos aqui fumando já, é, de boas, estamos aqui Deliciosamente. de novo falando, a gente está aqui com a Night Lemon Blend, é, enquanto o B tá fumando aí, fazendo fumaça, eu vou falar aqui do cheiro para vocês, dessa delícia, vamos ver, pô, limão aqui, limão blend, blend, né, para quem não sabe, é tipo uma mistura, então a gente, tipo, tem que procurar, tipo, uma mistura de limão, né? Não vai ser mistura de limão o quê? Você pega o mesmo Não. limão e mistura no, na batedeira? Não, é tipo vários limões, tá ligado? Então, tem que procurar o okay? quê? Caral, tipo de limão? Limão ciliano. Tá. Limão ciliano. Limão ciliano, vamos procurar. Limão ciliano é o okay? quê? Mais doce. Outro limão, caral? Laranja Não tem laranja lima. Outro limão, caral? Já segue o padrão limão. Limão taiti. taiti, padrão aí do canal É o verdão, esse daqui tem pra caralho, moleque Chama, chama que tem Véi, é a casca do limão essa parada Pra mim é a casca do limão, a casca do limão verde Moleque, limão Taiti, chega né, escorre a lágrima Eu tenho até medo de encostar o, o, o nariz no saquinho e ficar ardendo de novo isso é foda. E também você sente o docinho, como o nosso produtor ali, ela falou. É basicamente isso o cheiro: é um, um pouquinho de siciliano com um limão muito forte. Tu cheirou aí a parada, é? <risos> <risos> uh! What? What? the fuck? primeiramente, o nível, né, de fumaça. Vocês querem ver o fumando? Vocês querem ver o fumando? Não li se vocês querem ver ou não. Seguinte, o nível de fumaça daí. Ué, tá ligado? A essência nova, é, tá chegando aí agora, tipo, nas tabacarias, tipo, a rodo tá chegando agora. Ela já lançou, já tem o um tempo, é, mas a rodo, no rodo mesmo, na, na, na loucura, nos estoques, no atacado, tá chegando agora. Então, é, geralmente é aqueles errinhos, né? Bota melacha um demais, é, res, fica pouco resistente, galho, não cacete. sei o que. Não, ué. A fumaça, como vocês estão podendo ver agora com o meu amigão fumando, fez a força ficou assim... Ah, vai tossir? Vai morrer? Não. É... E o gosto? né que vocês querem saber do gosto, vocês querem saber se vai comprar ou não, vale a pena comprar ou não, vamos comprar ou não, vamos gastar dinheiro, vamos ficar pobre <risos> Véi, o limão é tipo, não, o siciliano não, não é tão forte, não é tão doce, mas dá pra sentir. E, vai o cargo chefe disso daqui é realmente o limão verde. Aquele limão bem azedo mesmo, a casca. Eu sinto a casca do limão. Bem gostoso, bem suculento, bem azedinho. É, dá aquela chupada, fazer aquela careta. Gostoso. Então, pra mim, o gosto é isso. Você vê. Pra... Mano, o gosto é isso aí que você falou, velho. Pega na garganta daquele jeito. <risos> você sente também um docinho, mas bem pouquinho. E também, velho, o limão galego ou o limão tahiti, vocês preferem ir. Da região de vocês, não sei como é que vocês falam Mas É muito presente, ele é bem mais presente Que o limão siciliano É questão de mentolado, eu não senti muito Nessa essência, como ela é uma essência cítrica Ela acaba sendo uma essência refrescante né? Eu acho que o mentolado, em questão disso É mais na refrescância, não é aquele mentolado Que véio, bate assim, tá ligado? É só véio, o mentolado de boas Sucinto, pra deixar Bonitinho e gostoso de fumar Mas esse fumo, velho. Perfeito pra fumar no calor escaldante. Perfeito pra fumar no frio. Perfeito pra fumar com a sua mãe, com a sua tia, com a sua avó, com o seu cachorro, pra pagar. E é isso. Perfeito pra tudo. E é isso. Considerações finais, né? Um produtor. É, quanto custa? Quanto vocês pagaram de cada Vé, a média disso daqui é uma média a gente pode comparar com. 10 a 12 reais. Mas, você pode achar até de 15. É um padrão assim, de, do preço a Dali, né? A gente paga assim adalho. como a então, velho, é o preço padrão semi-prêmio aí, a Dalia e tudo mais. Não é um absurdo de caro, dá pra você comprar, dá pra fazer a experiência. Se você, se você não gosta de cítrico, não gosta de cítrico. Não é? Passa longe. Na moral, que é, é o cítrico puro, é o cítrico batendo na sua cara, é isso, né? Se você não gosta de cítrico, você não vai pegar um Lemon Blend, senão você é burro. Então, mas se você curte um cítrico, ou tipo, é de boas com cítrico, compre. A galera vai gostar, todo mundo vai gostar, todo mundo vai amar, todo mundo vai fumar, todo mundo vai delícia. Notinha, finalizar, finalizar sua o vídeo, nota? Minha nota, 10. Moleque, caiu muito bem. Caiu é. como uma luva. Primeiríssimo 10. Bora de 10 então, Médio 10. Canal 10, todo mundo gostou, é nóis. Que é, é o 10. primeiro fumo cítrico que a gente consegue achar que cai muito bem. Com tudo, mix, é, dependendo do clima aí que você for fumar. Moleque, caiu perfeito. 10. Nai, tá de parabéns, moleque. Paga nós. Paga nós. É isso. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, se inscreve, é, no se canal. inscreve no canal, liga o sininho, faz tudo. Vê os outros vídeos, manda pra galera. Ai. Siga nossas redes sociais, faz tudo. É, é nóis, nós. valeu, falou, fui! fui.